Fala meus queridos, tudo bem? Eu sou o Heitor Bertolucci, analista técnico da Genial Investimentos e nesse vídeo eu vou mostrar as funções básicas do novo Home Broker da Genial Investimentos. Então vem comigo que tem bastante coisa pra gente ver. Então vamos lá, meus queridos. Esse aqui é o novo Home Broker. E de cara você já consegue perceber algumas mudanças. No lado esquerdo, você já consegue ver algumas informações importantes. Né? Então aqui tem o seu nome, o número da sua conta, tá bom? O saldo, e aí você consegue deixar o saldo né, de maneira visual ou não. Tá? É só você clicar aqui, nesse olho aqui, que você consegue mostrar ele. Logo embaixo, a gente tem o modo Day Trade, que a gente fez um vídeo, é bem importante vocês assistirem, tá bom? E é muito importante vocês confirmarem se ele está ativado ou desativado. E aí, meus caros, a gente vai passar para o modo padrão. Todo mundo que entra pela primeira vez, né... No, na plataforma Home Broker, você vai encontrar esse modo padrão, tá bom? Que ele vem com essas quatro ferramentas, que a gente tem a boleta, o gráfico, a grade de cotações e a cotação rápida. E um ponto bem importante, que para você selecionar a ferramenta, você tem que clicar em cima dela e você consegue ver a borda dela selecionada em azul. Tá percebendo aqui, ó? Então aí você conseguiu perceber que você selecionou a ferramenta. Outro ponto legal do novo Home Broker é que ele é feito por matriz, tá bom, pessoal? Então você clica na ferramenta e você consegue arrastar ela para você começar a personalizar o seu Home Broker. Um ponto legal do novo Home Broker é que algumas ferramentas são expansivas, assim como a grade de cotações e também o gráfico, que eu vou colocar aqui para baixo, tá bom? E vou também expandir o gráfico aqui para vocês terem uma ideia de como fica esse layout. Olha que bacana, tá? Você expandindo essa ferramenta, você consegue ter uma visão melhor né, de alguns pontos importantes que você vai encontrar dentro de cada ferramenta, como o gráfico e também a grade de cotações. E aqui a gente começa a montar um layout de uma maneira que eu acredito que seja mais interessante. Para a gente complementar, né, depois que a gente passou e mostrou que algumas ferramentas você consegue expandir, consegue alinhar e montar o layout da maneira que você quer, um ponto bem importante que quero destacar que layout é algo pessoal, tá bom? Você pode montar o layout da maneira que você quiser aí para o seu dia a dia operacional, fechou? E para complementar esse layout, eu recomendo duas outras ferramentas, que é a carteira e a lista de ordens. Vamos lá que eu vou abrir aqui elas para vocês. Você vai clicar em negociação, primeiro você vai clicar em carteira, ela já abre aqui, novamente negociação e lista de ordens. Eu gosto de colocar uma embaixo da outra justamente para facilitar a visualização de mais informações, como a gente tinha dito agora há pouco. E olha que legal como é que fica. Tá? E aí, por que eu considero essas duas ferramentas importantes? A primeira, claro, é a carteira, porque aqui você consegue identificar o, o, como está indo né, a sua custódia, como está indo os seus investimentos. Então, dentro da ferramenta carteiras, você consegue ver o seu preço médio, a sua posição, o seu resultado aberto, o seu resultado aberto em porcentagem, o seu resultado diário, né, ou seja, quanto você está ganhando no dia e, claro, o valor da sua posição e o preço atual do ativo. Então, através dessa ferramenta, você consegue identificar Pontos importantes, tá bom, para você estar tá fazendo as suas operações diárias. E a lista de ordens é extremamente importante porque é através dela que você vai conseguir ter a confirmação de uma ordem. Então, quando você faz uma ordem, né, numa boleta, quando você compra uma ação, inclusive tem um vídeo que fizemos aqui como comprar uma ação na prática, é aqui que você vai conseguir identificar aonde está sua ordem, se ela está aberta, se ela foi confirmada ou se ela foi cancelada. E na lista de ordens, você consegue pesquisar também de todas as ordens que você fez no dia, no intervalo de tempo, tá bom? Que é bem importante para você se organizar. E como que você faz isso? Você consegue puxar aqui, ó, pelo período. Olha que legal. Aqui estão as ordens que eu fiz hoje. No caso, eu não fiz nenhuma, né? Mas você consegue puxar, por exemplo, a partir de um dia e no intervalo de tempo, que aí você consegue puxar todas as ordens que fizeram nesse intervalo. Bem importante para a sua organização. Beleza, Heitor. Depois que eu entendi essas ferramentas complementares do layout que você está recomendando, que é a carteira e a lista de ordens, o próximo passo é acompanhar os ativos. Então vamos lá que eu vou mostrar para vocês. Vamos subir aqui, tá bom? E para você acompanhar o ativo, existem algumas maneiras. Você pode acompanhar ele via gráfico, via grade de cotações e via também cotação rápida. Eu quero mostrar como você faz a pesquisa, né, como você seleciona um ativo no, em, nessas ferramentas, porque é, é a mesma lógica para as três ferramentas. Então vamos lá, você vai clicar, lembra que a gente comentou? Você vai clicar em cima da ferramenta, depois que você clicar em cima da ferramenta, você já consegue pesquisar uma outra ação. Então, por exemplo, aqui ó, eu vou colocar Use Minas, e eu já começo a digitar, aperto Enter, e Use Minas já está aqui a cotação. Lembrando, pessoal, depois que você seleciona a ferramenta, aparece essa borda em azul, tá bom? E aí, é só você digitar mais uma vez. Vou colocar um outro ativo aqui como exemplo. Vou colocar aqui Vale, tá bom? Aperto Enter e Vale já está ali. A mesma coisa acontece com o gráfico e depois a gente, vai, a gente pode ir para as cotações? Sim, clico aqui em cima do gráfico, coloco a ação que eu estou procurando Tá bom? E aperto Enter. Essa lógica, esse processo, ele funciona para as ações, ETFs, fundos imobiliários, BDRs e as opções. Claro, né, cada tipo de ativo tem uma movimentação diferente, pode ter um gráfico diferente e talvez uma distorção de informações. Talvez se você for colocar uma opção aqui, ela não tem um gráfico tão claro como, por exemplo, uma ação esse é um ponto bem importante. Na grade de cotações, você também consegue personalizar, porque ela é uma carteira virtual, tá? Essa carteira que veio aqui, ela é padrão. Para você personalizar, você pode excluir os ativos, então é só você fechar aqui, ó, né? excluir eles aqui no x, e para você colocar uma ação, basicamente você clica na, na ferramenta e coloca um ativo. Vou colocar aqui, por exemplo, é... JHSF3. Aperto o Enter, Tá bom? E ele vai aparecer aqui. Vou só descer aqui para procurar o ativo e mostrar para vocês. Ó, tá vendo? Ele está aqui. Depois que você identificou o ativo na de cotações, uma dica que eu vou dar avançada é que você pode clicar aqui no cifrão e ele já abre uma boleta para você começar a operar esse ativo. E aqui é só você preencher né, o preço que você quer pagar, a quantidade, clicar em comprar ou você pode fazer a venda também do ativo. Tá bom? Um ponto bem importante é que a gente também tem uma boleta aqui no nosso layout. E para você escolher o ativo que você quer operar via essa boleta, é só você clicar aqui em cima do nome do ativo, tá bom? Depois que ele fica azul, você clica e você escolhe o ativo. JHSF3. Clica aqui e aí você tem todos os dados do ativo. E para finalizar, meus queridos, eu vou dar uma dica bem legal para vocês, que é a cor do gráfico, tá? Eu sei que tem pessoas que gostam de preto, de branco, tá bom? E aí, claro, é bem pessoal. Vamos lá, é só você clicar aqui em configurações e aqui você tem o tema das cores. Olha que legal, aqui é o branco e aqui é o preto. Eu gosto mais do preto, mas claro, tem algumas pessoas que gostam de usar o branco. Então é isso, meus queridos. Espero que vocês tenham gostado e que eu tenha ajudado. Esse é um vídeo bem legal para quem está começando e para quem já tem uma experiência, tá bom? Caso ficou com alguma dúvida, comenta nesse vídeo. A gente também fez uma série de vídeos, né? a gente fez uma playlist com todas as funcionalidades desse novo Home Broker. Pode comentar nos outros vídeos também, que a gente vai fazer o um máximo para ajudar vocês. E claro, meus queridos... Tem a sala ao vivo, vocês podem me encontrar todos os dias lá, das 9 horas da manhã até 1 hora da tarde. Eu tenho certeza que eu vou ajudar vocês. Vamos junto e até a próxima. Valeu!